Boa tarde, Salvador. E aqui está uma menina que está disposta a conhecer a vossa casa. Até já, Dani. Até já, Lua. Olá, Dani. Oi, Dani. Eu sou o Marcos e este é o meu Mano o Salvador. E bora ver a nossa casa. Ao primeiro grupo de super-heróis, os Fantásticos. Fundaram essa equipa uh, extraordinária quando eles tinham entre 18 e 21 anos. Um dos membros do grupo era pintor, por isso estás a ver uma data de retratos dos presidentes entre 1956 e 1996. mesmos que fundaram a única escola de super-heróis neste planeta atualmente abandonado. Em 1996, ocorreu a pior guerra de sempre, causada pelos extremistas do Sul de Kaka. 3.214.428 pessoas, inclusive todos os membros de Fantásticos, foram mortas. As empresas chegaram à falência, famílias ficaram sem comida, inúmeros edifícios foram destruídos, centenas de crianças ficaram orfãs, todos os homens foram obrigados a irem para a guerra. Depois da guerra terminar, o presidente de Melaina, daquela altura, Cavaco Pereira, tinha duas ideias, tornar este edifício em um museu ou vendê-lo a alguém. Questionou a várias pessoas, mas ninguém aceitou. Contudo, havia planos mais cruciais. Finalmente, em 2016, nós, Salvadores, decidimos comprar a Casa dos Fantásticos e acrescentar apenas os laboratórios. Este quarto é para o chão-embrego e toxicodependentes. Às vezes eles assustam. Ano, pelo amor de Deus, não sejas picuinhas. Hum. Além de ser uma sala de espionagem, também uh, criamos cartões uh, de identidade falsos, que é o que vais necessitar nestas circunstâncias. Uh, e. assim sim, encontrar os artigos de alimentos para os pobres. Também é nesta sala onde vou ver quem é que rouba as minhas coisas! Oh, mano, tu é que perdes as coisas com facilidade e não venhas com ideias com alguém que alguém queira roubá-los. Neste laboratório conservamos uh, várias coisas, plantas, alimentos, energia, outras mais. À tua volta estão uh, plantas de espécies raras. Uh e está tá aqui um equipamento para nadadores <risos> salvadores Este laboratório é onde fazem e testam novos de diversos tipos. que é o laboratório de robótica onde construímos robôs e drones. Não é aqueles que falam andam com duas pernas, mas sim para nos ajudar a orientar e encontrar os suspeitos através da linguagem corporal e de uma leitura de mentes. E, por fim, um laboratório de pesquisas. Aí ainda falta a Assembleia, mas isso o Marcos é que se explica. Todos os dias debatemos muitos assuntos e arrasamos novas propostas Aí estão todos os membros aliás well, uh, uma, uma boa parte os outros ainda não que se Hoje temos uma convidada chamada Daniel e simplesmente ela veio visitar a nossa casa. Alguém tem alguma proposta para expor? Estou a desenhar uma máquina do tempo que viaja apenas em períodos nos quais Mercúrio está retrogrado. Mercúrio torna-se retrógrado quando volta para trás em algumas alturas do ano. Daniel... Daniel... A calamidade aconteceu durante o Mercúrio Retrogrado entre 26 de julho e 19 de agosto? Sim, 1 um de agosto. Bem, quem concorda com a proposta de Francisco? Se sim, mandem mensagem no grupo. Bom, a proposta de Francisco está aprovada. Mas alguém tem sugestões? Ok, se mais ninguém tem propostas para além do nosso Francisco, podem ir para casa. Corina Cornel. Sim, aquilo era uma amostra de como são as nossas sessões e essa proposta foi mesmo aprovada. Nada disso foi teatral como o meu irmão faz com as suas paranoias. Mano, tu sabes que tenho um problema a sério. Porquê é que tens trapéia se faltas tantas vezes? A terapeuta está muitas vezes salgente e a mulher é muito esquisita. S ah. Vieram uns passarinhos se fizerem-me que a faltar. Ah oh, caramba, esse meu irmão. Não desculpe perfeitamente somos gêmeos falsos, física e psicologicamente. Não sabia disso. De... Mas é verdade. Somos filhos de pais com tons de pele diferentes e olha o que deu como resultado. Eu, da parte do nosso pai, salvador da nossa mãe. Infelizmente, só passamos dois anos com eles. É complicado explicar. Marcos, podes explicar-me à vontade? Não sou muito sensível. Não é isso. Apenas não tenho muitas provas do que realmente aconteceu. Eu já cheguei a questionar o meu irmão, sabe que ele é a viajante do tempo. E a resposta foi o do costume. Não sei de nada. Acho que ele sabe, mas não quer expor a verdade. Talvez tenha ficado muito chocado. O só fazer por dentro é uma pessoa complicada. Eu me sinto totalmente oposto do meu irmão. E eu tentei ensinar-lhe a ser mais confiante e corajoso. Ah, temos de ir. A bela deve estar a chegar. <fixos>